Semana Crescer, Semana Crescer A caravana da Semana Crescer segue avançando e entregando serviço pra todo lado Agora foram cinco escolas inauguradas em um só dia A Prefeitura Trabalha Os povoados Bom Jardim, Ladeira do Gato, Boa Vista, Marfim e Colônia G3 Receberam importantes obras que demonstram que o tempo de crescer chegou pra ficar E ainda tem a inauguração de uma creche novinha e uma UBS tá.